Quando a gente fala de C6 Bank, tirando o momento de, dessa semana, que deu um prejuízo aí de mais de 2 bilhões, até eu comentei com o pessoal do Black Card Luxo, que esse, esse prejuízo o banco não quer demonstrar as perdas, mas com certeza as perdas do C6 Bank, eu falo baseado é, a, a dados nossos do canal. né? a quantidade de membros que tem, que não pagam e tal. Então, eu estimo tá? um prejuízo de 8% global, só que registrado, demonstrando ao mercado financeiro, 3%. Lembra da boca do jacaré que eu falei para vocês? Quando a boca se fecha, quebrou a empresa. Né? Eu acho que o C6 Bank, com prejuízo de 2,5 bilhões, ele está nesse conceito assim. No ranking aqui, nós temos três bancos digitais. XP, C6 Bank e é, Banco Inter. Dois carregam cartões Black. E um carrega o cartão Plat, o cartão Visa Infinity, né? Então, quando você olha aqui esses cartões, é, desses três bancos digitais, você tem aqui três, é, talvez, aí, conceitos de, de crédito bom por ser três grandes bancos digitais, né? É, C6 Bank, 34% tem o cartão. Inter, Black, 24%. Nenhum dos três, 23%. XP, 19%. Então, ou seja, quem tem menos cartões é o da XP com 19. O C6 Bank leva vantagem. Depois o Inter leva vantagem também perante a quantidade de percentual de pessoas que tem cartão Black. Tá? Bem, esses três cartões aí representam que o cliente que abriu conta nesses bancos, buscou por algum motivo. né? Ninguém vai abrir uma conta de qualquer jeito se não pensar se vale a pena ou não para mim. né? Pelo menos o conceito de ter uma conta em um banco digital é você saber se ele vale a pena ou não para você. né? Então, quando você abre uma conta no banco Inter, no XP ou na C6 Bank, você tem aí um carinho pelo banco, pelo que o banco te deu. Né? No caso, essa galera toda, 34%, 24% e 19% Tem o cartão Black e Finch do banco né? E aí houve umas mudanças durante esse ano e tal E a gente viu muitas mudanças acontecer justamente com os cartões durante esse ano agora né? Com Porto Seguro, é... a... o Pão de Açúcar, né? os cartões de Itaú Cartões Bradesco, diminuir a pontuação, aumentou a anuidade. Então, os bancos digitais, é, o C6 Bank, por exemplo, desde o seu nascimento do cartão Black, ele se manteve 2,5 pontos por dólar gasto. Né? E eu vou começar a falar por ele, começar dele então. Né? Quando a gente fala de C6 Bank, tirando o momento dessa semana,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 Principalmente porque o banco não demonstra o resultado de perdas que ele tem. Ele deveria mostrar para todos, os seus acionistas e clientes como nós, o seu resultado de perda. Né? Eu acredito que o C6 Bank, para ganhar o mercado, ele abriu demais. Já falei para vocês várias vezes isso. O banco ele abre demais, ele dá crédito, depois ele retira. Isso não é legal. É quando você gosta de um banco e esse banco ele brinca com o cliente né ele vai te dar crédito ele vai te tira crédito de repente você vê seu amigo né é... tem um cartão bom do vocês bem que você tinha o banco tirou então perde confiança a confiança é mútua né o cliente ele sente confiança no banco o banco sente confiança no cliente só que quando o banco tira do cliente essa esse benefício o cliente acaba não tendo mais carinho pelo banco né então vamos lá é, quando você olha um, o C6 Bank tirando o lado da per o prejuízo agora vamos falar só do cartão o banco ele tem sim um, um cartão maravilhoso aí né se nós compararmos o C6 Bank esse ranking nosso, esse ranking nosso ele ilustra muito isso, que ele mostra os 115 cartões, o ranking de cada cartão, né? E se você pegar de 100 cartões, você vê que vocês bem que está numa posição até agradável por ser um banco digital, né? Então você olha lá, o cartão pontua 2.5. Os pontos nunca expiram. Ele permite você comprar milhas. Ele permite você transferir pontos. Ele manda pontos para Livelo, ele manda para Latam, para Azul, para Smiles. É, ele permite você é, pedir seis cartões adicionais grátis, quatro acessos ao Lounge aqui cada. Se eu quiser pedir dez cartões adicionais, eu posso. Ele isenta a anuidade do cartão é, Black. É, talvez você consiga um ano grátis, três meses grátis e depois continua por gastos mensais oito mil por mês isenta anuidade do black 100% ou levando 50 mil de investimentos também isenta anuidade do cartão né? é, você observa que você tem lá um marketplace o shopping que você ganha pontos muito, muitas milhas ali né é cashback com o c6 bank o, a pontuação dele é 2.5 mas estrategicamente você pode transformar esses pontos em mais pontos na hora de um, uma bonificação de pontos né então o cartão ele tem um apreço muito grande, principalmente para os clientes jovens do banco que usa o cartão no dia a dia. Né? Bem, é, o spread do cartão é 4% e o dólar praticado é o comercial para fora do Brasil. Se você usar o cartão global deles, dólar, nos caixas do Chase, você não paga tarifa bancária, de saque. Né? Então já é um benefício a mais para quem é cliente do C6 Bank. Se você pegar a mesma comparação do C6 Bank com o Santander Select, por exemplo, o Select usa o cartão de débito para fazer saque nos caixas do Santander sem pagar tarifa. O C6 Bank com o Chase, eles usam o cartão global débito e também não paga tarifa. Né? Então você vê que o C6 Bank ele tem um apelo forte para o mercado de alta renda também, já que eles lançaram agora o Global, que é o Partners alta renda, que é o segmento como se fosse o Select do C6Bank, ou o Prime do C6Bank. Né? Então você observa que o C6Bank tem muita coisa, e se você pegar conta corrente mais cartão de crédito, ele carrega muitos benefícios, tag de pedágio, sem tarifa, é, adicionais que não tem anuidade, e o titular que eu acabei de falar para vocês, é, salavido do Lounge Key limitado a Mastercard Black. Né? Então você vê o C6 Bank com um banco digital assim? Para quem gosta de um banco que não cobra tarifa, no caso da conta corrente e não da conta débito, que a conta débito agora cobra R$ 4,99. Né? Mas a conta corrente não cobra tarifa, ainda não cobra. Né? E o cartão você pode ficar livre da anuidade de formas diferentes: é por cashback, você recebe e mata a anuidade ou trocar os pontos átomos por desconto na anuidade ou por investimentos ou por gastos mensais. Então existem formas de conseguir é, diminuir esse gasto com a anuidade de cartão através de pontos, milhas e tudo mais. Né? O C6 Bank ele continua sendo um cartão bom para quem busca um cartão Black que pontua bem, que dá para dobrar a pontuação, o Black deles tem anuidade 12 de 85. E se você conseguir isentar a anuidade e ganhar os pontos e transformar o dobro dos pontos, vale muito a pena o cartão Black do c 6 Bem.